aluno. Seja bem-vindo à sala virtual do curso Revisão de Texto do Word. Meu nome é Solimara e sou professora formadora deste curso. Sou pós-graduada em Internet Multimídia pela UFES e atuo na educação a distância do IFCEFOR desde sua implantação. Atuei como professora formadora do primeiro curso oferecido pelo IFCEFOR e desde a sua implantação tenho atuado na educação a distância assumindo diversos papéis em diversos cursos, tais como tutora, professora formadora e também como coordenadora da capacitação do CEFOR. Este curso foi elaborado para ser ofertado à distância e sem tutoria. Sendo assim, juntos você e demais colegas participarão do curso, postando e tirando as dúvidas uns dos outros. Para isso, utilize a cada semana o fórum de dúvidas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 Sendo este mais um espaço disponibilizado a fim de promover mais momentos de interação e discussões sobre os conteúdos do curso. Para receber o um certificado de participação no curso, você deverá ter um aproveitamento de no mínimo 60% nas atividades previstas. Assim, para recebê-lo, quando terminar, clique no link Certificado Revisão de Textos do Word. O último item da sua sala